Gente, tudo bem com vocês? Eu espero do fundo do coração que esteja tudo bem com vocês. Sabe? Mesmo que a distância você está aí do outro lado, eu espero que esteja tudo bem com você. Mas se não tiver, pode ter certeza, amanhã vai melhorar muito e vai ficar tudo bem. Eu sou a Ju Correia, tá? Tô aqui para mais um bate-papo. É, novamente, abriu esse canal, criei esse canal para que a gente tivesse uma ponte tá? de ligação, trocando energia, trocando experiências e que isso pudesse proporcionar crescimento para muita gente e até para a gente mesmo. Porque de verdade eu acredito que juntos somos mais, bem mais. E o tema de hoje, a sua vida é sua. Como, Ju? Como que a minha vida não vai ser minha? Lógico que a minha vida é minha. Gente, eu conheço um monte de exemplos, tá? Em que o corpo fala, o corpo tá dizendo pra você, essa vida não é sua. Pelo menos, você não tá tratando ela assim. Você sabia que o corpo fala com a gente, né? E ele fala de diversas maneiras. Ele fala que você não está bem, que a sua imunidade está baixa. Ele diz para você, ele grita para você, por favor, para de fazer isso. Mas como que a gente vai entender uma voz tão silenciosa? Uma, uma fala que a gente não tiver sensibilidade, conhecimento. Como que a gente vai escutar e compreender, ou melhor, escutar e ouvir? Porque escutar, todo mundo escuta, mas ouvir, prestar atenção, pouca gente faz. Eu trouxe um tema hoje que é sobre o joanete. Você sabia que uma pessoa que tem joanete, na hora, na hora que eu olho o pé dela, como qualquer outras pessoas que têm esse conhecimento, olho o pé da pessoa com joanete, eu vou deixar a fotinho aqui em cima para você saber o que é um pé com joanete qual é o formatinho dele e você vai saber identificar porque geralmente tias mais velhas vó tem essa facilidade de ter joanete dói, incomoda é, ele tem na ciência a explicação por que formou é, tá, a gente nem tá discutindo isso só que todas as pessoas, e eu tô falando todas, todas as pessoas que tem joanete, que apresenta essa calosidade, essa deformidade no pé, são pessoas que não vivem a própria vida. Ah, é, você quer dizer que a pessoa toma conta da vida dos outros, é pequeno? Não, não, não. Que ela ajuda fora do limite do aceitável. É quando eu deixo de viver a minha vida para viver do outro. Ah, eu tenho um parente que ele está com envolvimento com, com droga tal, com bebida. E eu vou buscar ele no bar, eu faço, eu aconteço. E ele está sempre me prejudicando por causa do vício, né? E eu estou sempre é, investindo, gastando a minha aposentadoria, gastando o meu trabalho... É, eu vendo imóvel, eu faço o que for preciso para salvar essa pessoa. É uma pessoa que tem jonete. Pode ter certeza, pode olhar no pezinho dela. Gente, doar demais, fora do normal, fora do padrão, tá? Porque tem um padrão para você doar, para você fazer, para você se dedicar pelo outro quando eu deixo de viver a minha vida, para viver a de um parente, de um amigo, seja ele de quem for. Quando eu tenho essa doação excessiva, é como se o meu pé, ele deixasse de andar no meu trilho e virasse, sabe, para andar no caminho do outro, um caminho que já já não pertence mais o outro. Eu tomei para mim, eu tô fazendo, eu tô vivendo tudo que ele tem de problema, eu pego pra mim, coloco na minha mochila e vou. Quando eu carrego muito peso, quando eu fico com um peso excessivo, maior do que eu posso carregar muitas vezes, gente, eu vou ter problema no pé, eu vou ter dor, eu vou ter calosidade. Sabe aqueles romeiros que andam quilômetros e quilômetros para chegar em Aparecida do Norte? Eu não sei se... Esse vídeo vai chegar num lugar que você não conheça. é a Aparecida do Norte é uma basílica, né? Onde tem os padroeiros da, da Nossa Senhora Aparecida. Isso daí fica no interior de São Paulo, pertinho aqui da, da minha cidade. Eles ficam com o pé muito debilitado, porque eles andaram fora do normal, fora do padrão deles. Eles caminharam muito, eles carregaram até alguma mochila pesada e tal... E o pé apresenta dor, apresenta bolha, é o peso da caminhada que eles fizeram. Mas quando eu carrego um peso na mochila, todo mundo tem uma mochila imaginária, tá? que é a mochila da vida. Quando eu coloco o peso, que a minha já tem, eu coloco de um parente, eu coloco de um amigo, de um vizinho, e eu começo a carregar, a carregar esse peso, a minha mochila fica tão pesada, que ao invés dela romper, estoura lá, lá no pé, que é onde eu estou mudando o meu rumo, eu estou mudando o rumo da minha vida. Se você não quer ter joanete, equilibra para muita gente que não apareceu, que está começando a entortar, Acerta isso, acerta o seu passo. Ajuda sim, mas não deixa de viver a sua vida para viver a do outro. A gente talvez não veio com essa missão de viver duas vidas. Eu vivo mais ou menos a minha e vivo a do outro. Muito mais do que ele, muito mais do que qualquer pessoa. É o um recado que eu deixo para você. Ajuda sim faz sim eu sou muito a favor que você ajude que você faça pelo outro mas coloca uma medida porque tudo aquilo que sai fora do padrão do ponto não dá certo não dá certo nem para o outro que recebe essa ajuda fora do controle ele não sabe nem o que fazer geralmente ele decepciona ele abusa ele acaba é, metendo os pés pelas mãos também. Ele também fica sem direção. Porque é como se ele usasse para pisar um pé que não é dele, para caminhar, uma perna, entendeu? Um pé que vai dar apoio para uma perna, que a perna é dele, mas o pé é de outra pessoa. A gente está falando numa coisa em sentido figurado, espiritual, energético, mas é isso. É isso. Pensa bem eu tô ajudando meu próximo ou eu tô entupindo ele com tudo que eu acho para minha vida que eu quero para minha vida e eu tô colocando nele uma camisa de força de ajuda mas é uma camisa de força porque por mais que você goste do outro esse outro vai ter que aprender Ah, ele tomou uma decisão ruim ótimo ajuda ele mas a mochila da consequência da decisão ruim, é ele que vai ter que carregar, entendeu? E isso vai fazer com que ele cresça. É assim, pelo menos, que nós todos aprendemos, tá? Gente, se ame mais, ajude o outro, mas não ao ponto de desequilíbrio. Essa é a minha dica pra você. Eu espero que tenha servido. Se você conhece alguém que tá nessa situação, que passou, passou todos os limites, porque a pessoa também sofre, passou todos os limites de ajudar alguém até o ponto de criar um joanete, de criar um desequilíbrio para ela. Passa esse vídeo para ela, passa, compartilha. Se não, não servir para você, que sirva para o outro. Gente, se ainda não veio um vídeo que mexeu com você, que serviu, que tocou em você, eu vou trazer muitos outros. Porque de verdade, eu acredito que a gente junto Pode fazer muito um pelo outro, mas cada um com a sua mochila, tá? Muito obrigada, gratidão de verdade, de coração. Muito obrigada.